boa tarde a todos e a todas queria começar agradecendo ao Instituto Votarantim por esse convite num momento tão oportuno né já que estamos ah, vivendo várias situações vários episódios em que a questão racial e a questão da desigualdade no Brasil tem surgido de uma maneira mais evidente tem sido comentada de uma maneira mais evidente não só no Brasil mas também nas Américas né então a oportunidade né, a, a, a oportunidade que temos agora ela é fundamental para que a gente possa conversar um pouco sobre como que se produz essa desigualdade racial no Brasil e qual a importância né, de termos em vista, termos no nosso horizonte, a igualdade racial como uma forma de constituir democracia na sociedade brasileira. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco com vocês hoje. Eu queria começar lembrando uh, uma fala muito recente do ministro Luiz Roberto Barroso, né, do STF, em que, discutindo sobre as verbas e a participação da população negra, de candidatos e candidatas negras, ah, nas disputas eleitorais, acabou produzindo uma fala que, com certeza, vai entrar nos análises é, da história. Ele disse o seguinte, há momentos na vida em que cada um precisa escolher em que lado da história deve estar. Hoje afirmamos que estamos do lado dos que combatem, dos que combatem o racismo e que e dos que querem escrever a história do Brasil com tinta de todas as cores. Essa fala do do ministro Luiz Roberto Barroso, ela é muito emblemática porque ela nos faz é, perceber que o debate sobre o racismo estrutural já se encontra profundamente enraizado e tem conseguido conquistar a opinião pública e o debate tem caminhado para certos espaços de poder que são muito, que até certo momento foram impermeáveis à discussão sobre o racismo e sobre as desigualdades no Brasil. Então, essa fala do, do ministro Luiz Roberto Barroso nos faz perceber o peso e o reconhecimento do racismo estrutural. Mas como que se produz o racismo estrutural? É comum, é muito comum se dizer que não é possível falar de que o Brasil é um país racista, porque na nossa Constituição nunca houve nenhum tipo de menção às desigualdades colocadas entre as populações brancas, negras e indígenas. Então é muito comum se dizer no Brasil que desde pelo menos a década de 60, né, a década de 70, quando o movimento negro começou a pautar o debate sobre o racismo no Brasil, já se tinha né, várias medidas é, legislativas que procuravam proibir o racismo, coibir a prática do racismo no Brasil. Mas o que vemos é que, ao longo dessas últimas décadas, o debate tem caminhado no sentido de ver o racismo não apenas como atitudes pessoais, individuais, formas cotidianas de discriminação, mas como algo que organiza a sociedade brasileira, como algo que marca os lugares sociais no Brasil. E como é que isso se faz? né? Então, no meu livro, O Jogo da Dissimulação, eu pesquisei sobre os projetos republicanos no final do século XIX, sobre o fim da escravidão no Brasil, né? a abolição aconteceu em 1888, e a Proclamação da República em 1889, né, uma diferença uh, cronológica muito pequena, e isso diz respeito ao modo como esses dois processos, né, essas duas mudanças enormes, fundamentais na sociedade brasileira, foram feitas de modo coordenado, foram feitas de modo articulado. E naquele momento em que se discutia uh, o fim da abolição o fim da escravidão e o fim do sistema representativo monárquico no Brasil, o que, foi, o que era colocado foram vários projetos, a grande maioria postos no, no leque das ideias liberais, né? o liberalismo ele organiza a pauta né? dessas mudanças sociais, políticas e econômicas do Brasil no final do século XIX, então, tanto a abolição quanto a república é, são, são projetos construídos dentro do, do espectro das, das ideias liberais e a gente vai perceber que, nesse momento, os projetos que ah, projetavam, os projetos que concebiam como seria esse mundo sem escravidão, pensaram em acabar com a, o trabalho forçado, né, criar formas de garantir a imigração, mas nada foi pensado, pelo menos pelo Estado, no sentido de diminuir ou dirimir as desigualdades raciais. Isso não quer dizer que o que aconteceu foi um mero acidente, foi um acaso em que a República recebe, digamos que uma herança um maldita do passado escravista. Na verdade, esse projeto republicano que se tornou né, vitorioso, que, que prevaleceu nas disputas é, entre várias concepções de república que estavam a, na pauta da sociedade brasileira nas décadas de 1870 e 1880, o projeto vitorioso, o projeto que se, que se tornou é, hegemônico, ele previa a, uma grande mudança, que era o fim da escravidão, mas... É, reteve, mas preservou, mas cuidou de manter né, as hierarquias que tinham sido fundadas em quatro séculos de escravismo. E quando eu digo ah, preservou, eu estou querendo dar ênfase à ideia de que é parte da Constituição da República no Brasil a, a noção, né, o plano de manutenção de hierarquias é, socio-raciais. Agora, isso foi feito de tal maneira, né? é por isso que meu livro se chama O Jogo da Dissimulação, em que isso não veio a ser traduzido no conjunto é, legal. Ao contrário do que a gente viu acontecer em outras sociedades que, contemporaneamente ao Brasil, também estavam nesse processo de mudanças políticas em que a escravidão é, começava a ser uma instituição ultrapassada, uma instituição que deveria sair né, da, da, da pauta das sociedades é, é, americanas né, naquele momento, da América naquele momento. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o que que aconteceu nos Estados Unidos, que em que a escravidão acabou com a guerra muito sangrenta, na década de 60 ainda, na década de 1960, a gente vai ver que já naquele momento se pensava em como estabelecer alguns critérios Algumas, algumas prerrogativas de cidadania, como manter a separação, né? criar populações apartadas, né? separadas, inclusive com, criando barreiras para que elas convivessem entre si, mas criando algumas prerrogativas de cidadania para essa população negra. É óbvio que o que se teve como resultado disso, além de um, é, de um prolongamento muito grande das disputas ah, entre, entre as populações negras e brancas nos Estados Unidos a produção de uma forte desigualdade racial. Né? Entretanto, aquilo não foi silenciado no debate sobre o fim da escravidão. Da mesma maneira em Cuba, né, que em que a escravidão acaba também na década de 1970, de uma maneira bastante contemporânea ao processo que acontecia no Brasil. Ah, o debate sobre a igualdade racial e os mecanismos para garantir a igualdade racial, foram colocados em pauta no momento em que se debateu, né, no momento em que se constituiu o projeto né, do pós-abolição. Ah, é evidente que isso também produziu desigualdades, mas ah, o, o reconhecimento né, do problema, a, a, o reconhecimento da ideia de que havia uma disparidade, havia uma desigualdade racial muito grande colocada ali, com certeza... É, foi fundamental para se construir outras possibilidades de superação dessas desigualdades. Pois bem, no Brasil, é só em alguns momentos excepcionais, como nessa fala do, do ministro Luiz Alberto Barroso, a gente nota o reconhecimento de, de, do Estado brasileiro, ou de representantes do Estado brasileiro, de que a desigualdade racial ela está estruturando o Brasil está estruturando a sua a sua ordem né? e provocando por isso desordem, né? não é possível porque não é possível imaginar que uma sociedade em que a população negra representa 56,10% né? de toda a população, mas que entre essa população negra que é a maioria numericamente no Brasil, ela é minoria uma vez que ela, ela está, consta como 64% entre os desempregados. E entre aqueles que estão no subemprego, né, é, entre aquelas, a população negra né que tem emprego, 47,3% está subempregada. Isso quer dizer que a, a grande massa trabalhadora, né a grande massa produtora de riquezas, da sociedade brasileira é, não consegue alcançar padrões mínimos de exercício de cidadania. Ah, só para a gente ter uma ideia ah, e aí aproveitando já o debate recente sobre a, a, o, o debate recente sobre os trainees, né, que a magazine Luiza propôs, apenas 6,3%. Né, dos gerentes, né, dos cargos de gerência das grandes empresas no Brasil, ah, são ocupados por empresários ou empresárias negras. Isso é muito representativo do lugar é, subalternizado que essas populações, que a população negra, que nós negros é, ocupamos hoje. Um outro dado extremamente chocante é que nas universidades públicas a apenas 16% da população né, de docentes né, é, é formada por professores é, negros. Se formos pensar quantos desses números é, correspondem a professoras, a mulheres é, negras é ainda menor. Então, no universo em que somos 56% da população, somos apenas 6% nos cargos negros, de chefia, né, de gerência, nas grandes empresas, e somos apenas 16% entre os docentes nas universidades públicas. Ah, esses números, essa disparidade, ela não é o resultado ah, apenas de méritos, ela é o resultado de uma construção histórica, e essa construção está no alicerce da sociedade brasileira. Por isso chamamos né, essa, o Brasil de um país formado a partir do racismo estrutural. Né? E como é que isso se fez, já que isso não estava em dados, em leis, isso não estava em planos explícitos do Estado brasileiro? Bom, uh, para começar, criando mecanismos, né? criando barreiras que impediram que essa população pudesse é, ascender, que pudesse transitar né? de maneira é, vertical na sociedade brasileira. Né? Então, a precarização das escolas, a, a, a pouca atenção dada à formação né, escolar dessa população negra, uh, os, todas as formas de violência que vão sendo construídas já uh, a partir do primeiro momento da República, para vocês terem uma ideia, um dos principais primeiros decretos do governo republicano, ainda em 1990, é, constituir uma polícia e constituir um gabinete, né? gabinete de identificação em que as formas de caracterização daqueles que seriam vistos como criminosos, suspeitos, vadios, ah, ou seja, uma população indesejável na cidade era dada a partir de características pensadas pelo racismo científico, que, é, que são teorias, né? que foram teorias que circularam nos ambientes acadêmicos brasileiros, exatamente no mesmo momento em que a escravidão acabava. Então, há uma... Isso não se fez de um modo como uma coincidência, né? houve uma convergência né? dessas dessas teorias para dentro dos espaços de poder que vão constituir as elites republicanas. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os principais locais de a disseminação dessas teorias, a gente vai olhar para as faculdades de medicina, para as escolas de direito, para as escolas de engenharia, de onde saíram as principais elites, né, os principais ah, governantes da ordem republicana já né, nos primeiros anos ah, da década de 1990, quando a república se instala no Brasil. De lá para cá, o que, é que temos visto? Ah, um acentuação desse nível de desigualdade, porque o não reconhecimento de que o racismo é estruturante e que ele não se dá apenas no plano individual, mas que ele se dá como uma política silenciosa de Estado, faz com que esse próprio Estado não garanta, não tenha em vista uma ordem democrática em que essa desigualdade seja o seu principal objetivo. A gente tem a, a, a expectativa de que, no momento em que passamos por uma, uma nova é, crise é, política, a gente consiga perceber um, uma disposição do Estado brasileiro no sentido de fazer valer uma ordem política que seja equalitária é, e que tenha em vista a promoção da, a, da inclusão das populações negras, né, nesses espaços até então reservados, né, exclusivamente reservados ah, para esses sujeitos que não foram, que não teriam né, apenas a marca da sua descendência eh, africana, que não carregassem características lidas como marcadores raciais, né? uma vez que esses marcadores também são construções sociais, eles não são dados ou de formas biológicas. né? A ciências humanas continua a lidando com o racismo como um fenômeno social, como a produção da desigualdade a partir de diferenças que são vistas como inferiores e superiores, hierarquizadas. Né? Então, o que a gente pretende é que essa lógica da desigualdade seja assumida pelo Estado brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Os governos, a sociedade civil, o empresariado, as organizações sociais precisam assumir que vivemos numa ordem liberal, republicana, que nunca teve em vista garantir qualquer tipo de igualdade. E que, assim sendo, ela não se pode dizer democrática não é possível imaginar uma ordem democrática em que a desigualdade faz com que 56% da população é... represente apenas 6% daqueles né, que poderiam estar em lugares de decisão, né, falando apenas, na... me referindo apenas à iniciativa privada, aos empregos da iniciativa privada. Então, o que é a, a minha ideia, né, a minha o meu convite, né, a minha expectativa é de que essas iniciativas, como essa incrível, né, elogiar, elogiosa iniciativa do Instituto Fontanantim, se multiplique no sentido de que possamos, de fato, alcançar aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso né, é, preconizou né, quando é, defendeu a distribuição de financiamentos e tempos de propaganda né, com verbas públicas para a candidatura dos negros nas eleições de 2020 2022. A de que, em algum momento, a gente possa viver num país em que as, a história do Brasil possa ser vista com a tinta de todas as cores. E eu gostaria de é, acrescentar um pouco mais né, a essa fala do do ministro Luiz Alberto Parroso, no sentido de que a nossa expectativa é de que a história do Brasil possa ser pintada com tintas negras né, e com as tintas dos povos indígenas na sociedade brasileira, já que também fazemos parte dessa ordem e mantemos né, a lógica do trabalho, a lógica do progresso e a disposição para fazer desse país uma sociedade democrática e republicana. É isso, muito obrigada.